Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando aqui o segundo episódio do podcast Toque de Cura. Comigo aqui, é, segunda vez, Luiz Eduardo. Que é lá da clínica... Você é o, você é o dono da clínica Isso, Toque da, de Cura, da né? Isso, daqui de Suzano, da sim. Daqui de Suzano. São várias unidades. É, o primeiro episódio que ele contou um pouco sobre a criopraxia, né? Como que funciona, contou um pouco também da clínica lá, Toque de Cura. Hoje a gente vai falar sobre coluna, né? Um... um vamos dizer assim, é um tema bem importante, né? Na, na sim, No sim. nosso dia a dia. A gente às vezes acaba... É, tem perguntas aqui que eu separei sobre... É, rotinas diárias, né, que às vezes afetam a coluna e a gente não se atenta, né? Exato. Então eu quero agradecer a sua participação aqui, Luiz, e pedir para você primeiro dar uma saudação para quem está acompanhando a gente aí nesse segundo episódio do podcast. Sim, sim, eu que agradeço. um prazer aí novamente estar tá falando de quiropraxia, falando de, de coluna, de saúde aqui para vocês. É, hoje, como o Fernando falou, acho que é um tema muito legal porque a gente nunca foi educado a cuidar da coluna, é né? É, minha esposa é dentista, por exemplo, e a uhum. gente sempre foi educada a cuidar dos dentes, escovar, passar fio <risos> dental e tal. E ela vai me matar aí de ouvir falando isso, mas a coluna é muito mais importante que os dentes. <risos> e a gente, como nunca foi educada, a gente acaba gerando muitos problemas, fazendo coisas no nosso dia a dia Verdade. que a gente nem imagina que pode ou não prejudicar, né? Então a gente veio esclarecer um pouco disso aí hoje. Eu tô tentando manter a postura aqui, porque vai que eu sou cobrado <risos> aqui, né? Eu, senão já fica assim, né? É, é esses banquinhos é, esses sem gosto, né? Sem a gente encosto, acaba né? relaxando lá na frente. É, hoje, então, né, o tema é como realizar minhas tarefas sem machucar minha coluna, né? Um. um, um tema aí muito importante e eu queria né, só destacar o que a quiropraxia é uma profissão na área de saúde que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de alterações mecânicas no sistema neuromúsculo esquelético, isso mesmo. Exatamente, isso aí só mesmo. É. Então, o coluna, como, é, como eu falei, é o tema de hoje, é, quero que você comente um pouco, então, começando aí com alguns problemas que afetam a coluna, a escoliose, né? Uhum. Que é um, se eu não me engano, é um, uma envergadura da coluna por um dos lados. É um desvio lateral um desvio da coluna, Um desvio lateral, né? esse é o termo e, exato. né? isso. E como que é o diagnóstico? O que causa isso? Se existe algum tipo de tratamento em relação? Certo. A gente tem dois tipos de escoliose, né? Primeiro, assim, pra gente entender o que é a escoliose... É legal a gente entender um pouquinho da anatomia da coluna, né? Certo. Então, a coluna ela é formada pelas vértebras e discos, basicamente, né? Então, a vértebra é o osso, né? E o disco intervertebral vai ficar ali, o próprio nome já fala, entre as vértebras para poder absorver impacto. É uma, uma cartilagem né? que fica ali entre as vértebras. É... Na nossa coluna, quando a gente olha ela de frente ou de costas, o ideal seria ela ser retinha, uhum. né? O mais alinhada possível. É, e a escoliose é exatamente esse desvio lateral, né? Ele pode ser um desvio em C, que a gente chama, né? Ou um desvio em S, né? Onde tem uma curva, é, por exemplo, mais em cima na, na coluna e na parte de baixo essa curva acaba sendo compensada por outra. Então, Entendi. fica um formato de S, né? Quando a gente olha a coluna lateralmente, né? Então, a gente tem... Acho que dá para entender um pouco melhor. A, na região da cervical, a gente tem uma curva para trás, que é uma lordose cervical, né? Na região da torácica essa curva inverte, então ela vira, vira uma cifose, né? E na região da lombar a gente tem outra lordose, tá? Uhum. Então quando a gente olha ela de lado, ela parece um S mesmo. Mas isso é importante, é, são curvas fisiológicas que a gente chama, né? Que, que ajudam ali a absorver impacto, que ajudam a, a preservar os discos da nossa coluna. Então por isso que é muito importante a gente manter uma, uma postura mais ereta, como a gente comentou Sim. aqui no início, né? E a escoliose, ela, ela envolve, então, esse alinhamento, quando a gente olha ela de, de frente, ela vai ter esse desvio esse, lateral. Esse desvio. E ele tem algum motivo para acontecer? Tem dois tipos de escoliose, a escoliose estrutural e a escoliose funcional, né? A escoliose estrutural, ela vai acontecer, por exemplo, quando... Uh, o próprio, a próprio formato da vértebra, ele vai se, se consolidar num formato um pouco errado. E aí, às vezes, você vai ter uma vértebra que tem um lado um pouquinho menor que a outra. Como se fosse empilhando os Não bloquinhos entendi. ali em cima do outro. Então, você coloca um, um pouquinho para cá, o outro vai ter que dar uma compensada. Mais ou menos isso que acontece com a coluna. Então, como o próprio nome já diz, é, o, o estrutural é muito difícil de se reverter. Né? Você pode fazer coisas ali para ter uma coluna funcionando melhor, mesmo com um formato um pouco já alterado, né? Agora, a escoliose funcional, ela vai acontecer, por exemplo, uma pessoa que tem os membros inferiores, as pernas, um pouco mais curta do que a outra, então a coluna vai ter que compensar um pouco isso, vai ter que se reequilibrar. E aí ela acaba... Tendo esse, esse desvio lateral, mas não para um formato da coluna. Ela está se adaptando a outra coisa, Entendi, que é um né? membro mais curto, por exemplo. isso né? aí é mais fácil de corrigir, digamos. É mais fácil, porque aí, por exemplo, às vezes você vai usar uma palmilha, ah, ou então ah, a pessoa claro. pode ter algum desequilíbrio da, da bacia da ali, bacia. da pelve, né? Que, que não é nem para uma perna mais curta, mas ela está desequilibrada, e aí a coluna está tortinha por conta disso. Então, às vezes a gente corrigindo essa, esses movimentos que estão errados ali, esses mau posicionamentos, acaba que a coluna já vai ficar... Um pouco mais retinha, né? um pouco mais alinhada. E a respeito da, me corrija se eu estiver errado, Sim. acentuação da cifose é isso? isso? É um outro problema? É um outro problema, é um outro problema. Pode vir em conjunto ou pode ser uma coisa separada, né? Que a gente comentou daquelas curvas laterais, né? Certo. Então, a cifose a gente tem na região da torácica, né? Uhum. É a... Que é a região onde você tem as costelas ali, né? Então, naturalmente, a gente já tem uma curvinha para frente, Entendi. né? Só que como na maioria das vezes a gente tem uma tendência muito grande a inclinar é, o corpo para frente, uhum. né? Na própria posição sentada, é... vai lavar uma louça, vai varrer uhum. o chão, essas coisas celular, né? Hoje em ah, dia é a gente fica muito aqui, né? Então, isso faz com que tenha essa, essa hipercifose, né? Essa acentuação ali da, da cifose. É... No caso, idoso tem bastante isso? Seria? Idoso tem... É que, na verdade, assim, a gente vai é, formando isso, né? Vai se consolidando durante a nossa vida. Então, aí, a se... gente vai reparar mais lá na fase ah, de, de... Terceira idade. Na terceira idade, uh -huh. exatamente. Só que não foi ali que aquilo foi entendi. gerado. Né? Como a gente vai ficando nessa posição, as vértebras, as articulações, elas vão se desgastando e aí depois para reverter é praticamente impossível, hum, né? Entendi. Então, por isso que a gente observa mais nos velhinhos ali essa essa postura mais inclinada mas a gente está cultivando ela desde quando a gente tem coluna <risos> e essa acentuação da cifose novamente se eu tiver errado pode me corrigir uhum. é o é, seria o termo popular o corcunda corcunda exatamente é isso? Ah, exatamente tá. isso é, que na maioria das vezes você não vai ter só uma uma acentuação da cifose né ou, ou só uma curva da coluna alterada né quando você faz naturalmente essa posição de inclinar o corpo para frente, você está mexendo com as, com as três curvas, né? Ah. Tanto a lordose cervical, a lordose lombar e a cifose torácica também. Então, você acaba aumentando a cifose torácica e perdendo, é, diminuindo né, as duas lordoses ali, cervical e lombar. Entendi. Né? E outro problema também que eu pontuei aqui é uhum. hiperlordose lombar essa é outra outra situação isso a hiperlordose ela vai acontecer por um aumento dessa curva uhum. então se, popularmente falando é a pessoa que tem uma, um bumbum mais empinado ali Entendi. né porque ele vai a, a curva da lombar vai aumentar e naturalmente esse o, o glúteo ele vai ficar mais para cima um pouco né uhum. é, costuma acontecer por exemplo mulheres que usam é, salto né acaba Entendi. fazendo um pouco dessa é, jogar o quadril um pouco mais para frente e aí a lombar vai ficar mais a curva da lombar vai ficar um pouco mais acentuada ou às vezes o próprio formato mesmo como a gente tem a escoliose estrutural é, pode ser que ela se que ela já nasça com aquela predisposição de se formar um pouco mais acentuada uhum. né? é, mas essas curvas, essas alterações tanto da escoliose quanto da, das alterações de cifose e de lordose elas não necessariamente precisam ser um problema, ou vamos dizer assim, elas não necessariamente são um causador de problemas, tá? Porque às vezes você vai ter uma coluna que tem ali um formato um pouquinho alterado, mas que tenha uma funcionalidade boa. Ela uhum. se movimenta bem, ela se desempenha bem no, nos papéis que ela precisa fazer ali no dia a dia, né? Uhum. Então, não... é, é, é importante a gente tomar cuidado e tomar conta dessa postura, mas ela não é o principal causador de dores, de problemas, não. Uhum. Tá, joia? É, no caso, eu queria uma dúvida pessoal até. Uhum. no Eu fui no passei num médico outra vez, né? Uhum. E aí ele disse que eu talvez tivesse um pouco de escoliose, né? Uhum. É, me recomendou fisioterapia essas atividades. É, é, tem relação e de que maneira que a quiropraxia também auxilia nessa jóia. nessa nesses três problemas? Uhum. É, fisioterapia, atividade física, né? o pilates ajuda muito RPG, todas essas coisas a gente acaba indicando bastante Porque são coisas que vão é, trabalhar essa função da coluna né? Então uhum. uma, uma das frases que a gente usa muito hoje em dia É buscar a função antes da forma o né? que, que significa isso? É, é o que a gente acabou de comentar. Às vezes você vai ter uma forma um pouquinho alterada, uhum. mas se estiver desempenhando bem a função, a função que a gente fala principalmente os movimentos, né? Certo. Então, essas articulações têm que estar se movimentando, basicamente, uhum. para poder desempenhar um bom papel. É, e aí, o que tiver de melhorar com essa função, inclusive a forma, inclusive a estética ali do, da, da coluna, isso vai ser melhorado. O que a gente não pode fazer é pensar na forma antes da função. Porque aí o que que acontece? A pessoa às vezes vai... Ah, eu tenho uma escoliose, então vamos usar um colete para tentar retar essa coluna, né? Uhum. Ou vamos fazer uma cirurgia só por conta da forma, né? E às vezes não é esse o caminho, né? Muitas das vezes, na verdade. Porque aí você vai estar tá, é, alterando uma coisa que é natural do seu corpo, às vezes era até uma coisa boa que ele tinha ali, né? Uhum. E você vai estar tá querendo corrigir a forma e não a função, aí isso é ruim. Mas a fisioterapia, o RPG, todas essas... A, a própria quiropraxia, né? Uhum. A gente vai... É, corrigir esses movimentos para devolver a, a função da, da coluna e do, das articulações. Né? Uma pessoa que esteja acompanhando a gente, que vai lá na, uhum. no toque de cura com um desses três problemas, o que, que ela pode chegar, a, o que, que ela passa? Que o que, que a gente né? vai fazer, é, que fazer que pode, assim para é, ela, né? é, O que a gente costuma dizer assim, o objetivo da quiropraxia ele vai ser o mesmo para todo mundo, independente do, do problema que traga ela para a gente, né? É... O que vai mudar, lógico, é a forma da gente alcançar esse objetivo, né? Que é corrigir as articulações da, da coluna e outras articulações também que possam ter problemas. É, mas uma pessoa que busca por uma escoliose, por exemplo, ela vai vai ter toda essa explicação aqui também que a gente está conversando, né? Uhum. Porque às vezes ela está buscando, achando assim, ah, muitas pessoas buscam é, só pelo formato da escoliose. Entendi. Então, o que está incomodando ela, ela olhar no espelho e está é torta, uhum. né? E às vezes o estar torto não, não é um problema, né? Só que assim, é bom a gente cuidar, porque se uma coluna que é alinhadinha, que é retinha e tal, já corre o risco de ter problemas, né? É, por todas as coisas erradas que a gente faz aí durante a vida. Uma coluna que tem uma escoliose, que tem uma perda ou uma acentuação das curvas ali, lordoses e cifoses, ela vai ter um fator a mais para poder ter problemas, né? Então uhum. a gente vai buscar corrigir isso, deixar a coluna funcionando melhor. E se tiver que melhorar a escoliose ou se tiver que melhorar a curva, o próprio corpo vai saber Entendi. o que, que ele tem que fazer. Entendi. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, encerrando aqui o primeiro bloco do, do nosso podcast Toque de Cura. Tem bastante assunto para falar, o Luiz aqui está <risos> disponibilizando para comentar um pouco. A gente vai ainda falar de hérnia de disco, falar um pouco também de bico de papagaio. Separei também algumas coisas, assim, cuidado ao dormir, né? Tem aquela coisa de colocar o tra... como usar o travesseiro, né? A gente coloca o travesseiro embaixo da perna, entre as pernas. A gente vai falar tudo nos próximos blocos, é, a gente volta já já. Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube. Voltamos então para o segundo bloco aqui do podcast Toque de Cura. Estamos aqui com o Luiz Eduardo. A gente estava falando no primeiro bloco um pouco sobre escoliose, acentuação da cifose e também hiperlordose. Um nome é, difícil, é uns nomes meio complicados <risos> isso. <risos> Bom, a gente queria tocar agora no assunto um pouquinho, a respeito de, de, daquelas pessoas que usam colete de postura, né? Uhum. É, às vezes usa também por conta própria, não busca uma orientação. Acho que se bobear, até minha avó já chegou a usar uma época uhum. aí também. Queria perguntar um pouco sua opinião a respeito desses coletes, né? Se Sim. são bons ou não. E como que é para quem usa, assim, o que você dá de recomendação? Legal. Os coletes, assim, via de regra, ele não vai ser muito legal, né? Tanto, tanto aqueles coletes para puxar o ombro para trás, é, cinta para poder prender a, a lombar aqui na região da, do abdômen e tal. Porque o que acontece? O que mantém a nossa postura é a nossa musculatura, né? Então, por isso que a atividade física é muito importante, né? Para a gente manter ah, uma é. postura mais correta, né? O uhum. tônus muscular está mais fortalecido ali. E a gente conseguir ficar nessa posição por mais tempo e mesmo que a gente se concentre em outras coisas, o, o próprio corpo vai conseguir manter uhum. essa postura, né? Agora, quando você coloca uma coisa de fora para poder fazer o que o seu corpo teria que fazer, você vai deixando ele mais preguiçoso ainda, né? <risos> então, se você tem uma postura que é aqui e aí você... É a mesma coisa de alguém te puxar para trás, na hora que essa pessoa soltar, você vai voltar e às vezes você pode voltar até mais uhum. para frente uhum. ainda. Então, o músculo, ele vai... É, a musculatura vai enfraquecendo conforme você vai usando esses coletes, né? essas cintas e tal. E aí, é, o, o uso a longo prazo vai ser pior ainda, né, porque você vai enfraquecendo cada vez mais. Sempre que você tirar, vai, tá mais, vai machucar mais do que antes. Né? Uhum. Então, lógico que vai ter alguns casos que, que vai ser necessário, às vezes até por um período curto, quando a pessoa está numa crise maior, está com uma dor mais intensa e tal. Mas pensando no colete como uma a correção de postura a longo prazo não é legal, não. Não é, inte não é muito interessante. Sim, sim. É, eu queria contar, comentar um pouco agora, Luiz, uhum. a respeito da hérnia de disco, né? O que, que seria exatamente a hérnia de disco para quem está acompanhando a gente, né? O que, como que ela é causada, se só com cirurgia que se resolve e, e também lá no toque de cura, lá na clínica, como que é o tratamento, tratamento. para quem chega lá com, com hérnia de disco. Legal. A hérnia de disco, o nome já assusta, né? Sim. Tem tem muita gente que, a gente fala hernia de disco, a pessoa já acha que vai ser um caso cirúrgico, alguma coisa assim. E a hernia de disco, na verdade, é muito mais comum do que a gente pensa, né? O disco, como a gente comentou, é aquela cartilagem que fica entre as vértebras da coluna. Entendi. Né? Uhum. É... O disco é a cartilagem? Isso. Ah, tá. né Ele é basicamente formado por água. Então, pensa que é como se fosse um babalu né? Ele tem um núcleo ali que é líquido, né? E ele é maciozinho para poder absorver os impactos, as sobrecargas ali do nosso dia é a dia. tem todas as juntas, na verdade, né? No joelho gente... tem uma coisa parecida. Isso, a gente tem o menisco, por exemplo, né? Que ele vai ter ali a mesma função, mas ele vai ter uma, uma anatomia um pouco diferente, Entendi. né? Uhum. E pra, praticamente em todas as articulações a gente vai ter ali algum, algum disco, alguma coisa para absorver impacto, mas o, o da coluna ele é o mais... É, volumoso ali, assim, Entendi. né? O que mais... até os da lombar, como mais para baixo, né? Ele toma mais sobrecarga, mais impacto. Então, ele vai ser até maior que os, os discos de cima, né? Uhum. Ele muda um pouquinho essa, essa anatomia. Então, pensando no disco como se fosse esse, esse recheio ali entre as vértebras, né? Como ele tem essas camadas e ele é basicamente feito de água, ele tem esse núcleo líquido, essas camadas elas vão começando a se romper e esse núcleo vai... Extravasando, vai uh, abrindo esse disco, né? E pensando na coluna como uma proteção para o nosso sistema nervoso, a gente tem um canal por, pela nossa coluna que é por onde passa a medula e saem os nervos, né? Esses fios elétricos aí que fazem o nosso corpo funcionar, que faz a comunicação do cérebro com o corpo. Uhum. Então, quando você tem uma, uma hernia de disco, esse disco, ele começa... A, a, esse recheio começa a sair para fora, né? E principalmente quando ele sai para trás, é onde ele comprime a medula e os nervos, e aí a pessoa às vezes vai ter aquelas dores que vão para a perna, ou quando é uma hernia de disco cervical, as dores que vão para o braço, formigamento, dormência, hum, né? Então, um rompimento então seria. Isso, né? É, pensando no, como recheio mesmo da bolacha, né? Sim. Esse recheio ele vai saindo para fora, Entendi. tá? E na maioria das vezes ele sai para fora e para trás principalmente, né? Para trás, meio para os lados, assim, e aí é onde ele comprime o nosso sistema nervoso, uhum. né? Na, no, dentro da hérnia de disco a gente tem quatro estágios, né? Dependendo de quanto já se rompeu, de qual é o tamanho que está essa, essa hérnia, né? E aí nos estágios mais avançados lá pode, pode chegar a ser um caso cirúrgico, por exemplo, mas na maioria das vezes é muito tratável com outras, outras terapias, outras técnicas aí que não vão ser tão invasivas quanto uma cirurgia, né? É, lá no toque de cura, então, é, tem esses outros tipos de tratamento aqui. sim Sim, sim. Uhum. Na verdade, é muito comum. Até quem busca a gente e não sabe que tem hernia de disco, muito provavelmente os sintomas que ela tem ali é relativo a, um, a alguma Entendi. lesão discal, né? O disco é uma das primeiras coisas que, que se machuca na nossa coluna, assim. Então, quando a pessoa tem dores e tal, é porque provavelmente o disco já está um, um pouco machucado. Uhum. Então, a ideia nossa é... Corrigir esses movimentos da coluna, né? não só naquela região onde tem ali a, a hernia de disco, a lesão discal, mas corrigir toda a coluna para tirar essas pressões, para dar mais movimento para as articulações, melhor, melhorar a, a biomecânica ali daquela região e fazer aquele disco que ele não se recupere por inteiro, mas pelo menos que ele se cicatrize e não continue sendo machucado, uhum. né? continue sofrendo essa, essa sobrecarga errada ali nele. Eu penso um pouco, às vezes, que talvez seja também meio complicado pelo dia a dia, né? Você manter um. Porque é meio que se ela é... vai se romper conforme o movimento, né? Aí é uhum. meio que teria que ficar parado também. É complicado. É, é a gente. Uh, às vezes a gente tem uma ideia de que a coluna é frágil, né? Na uhum. verdade, não. A coluna é forte pra caramba. Só que, por, por a gente fazer muitas coisas erradas, a gente vai machucando. Então, assim. É... É difícil desse, nesse início, né, numa fase mais intensiva assim, de, de sintomas, de crises mesmo, de hérnia de disco, é, a gente tem que tomar mais cuidado, fazer um pouco mais de repouso e tal. Mas você pode ter hérnia de disco ali que ela está cicatrizada, que tem uma musculatura em volta... Segurando bem aquela articulação, protegendo, você vai fazer atividades normais e não, não tem problema nenhum. Não vai ter problema. É, exatamente. Entendi. É, perguntando um pouco sobre bico de papagaio, o que, que seria exatamente isso, né? É, uhum. Bico de papagaio. Eu anotei aqui artrose, isso. é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa, assim. A artrose é uma degeneração da articulação, uhum. né? Então é como se a gente juntasse ali disco. A vértebra, ligamentos que tem ali em volta, e isso tudo começa a se degenerar, né? Uhum. Tendões, músculos e tal, e, e vai gerando essa artrose. O bico de papagaio é um nome é, mais popular, né, para uma artrose. Quando você olha ali na, numa radiografia, por exemplo, você tem que ver a vértebra no formato mais quadradinho possível, pensando uhum. que a gente está olhando a coluna de frente, né? Então, quando a gente olha ela, ela está quadradinha. E aí, quando ela começa a ser degenerada, até artroses, artrose, ela vai ficando irregular esse formato. E aí, vai formando ah, os bicos, entendi. né? Entendi. Aí, por isso que ficou conhecido como bico de papagaio, né? E isso é causado por o que será? Por, por, por mais postura, maus hábitos, uhum. postura, todas as coisas que vão machucar a coluna também podem causar o, os bicos de papagaio, uhum. né? E é uma coisa degenerativa. Então, assim, não é uma coisa que, ah, eu caí e gerou um bico de papagaio. É muito difícil disso acontecer, uhum. né? É, é mais pela, por coisas que vão acontecendo durante anos e anos e anos e vai se acumulando e desgastando. É igual um carro, por exemplo, você caiu num buraco hoje, você para para olhar o pneu, se não estourou, está tudo certo, vamos rodar, né? Uhum. Mas aquilo pode ter desalinhado um pouquinho. Entendi. E aí você rodando por 20, 30, 40 anos daquela forma, a hora que você para para olhar o pneu, ele vai estar tá cheio de bico para apagar e o outro não, por exemplo. Entendi. <risos> Mais ou menos isso que acontece com a coluna. É, eu vou chamar já o terceiro bloco, mas antes é que me veio uma curiosidade, eu uhum. separei aqui para fazer depois, mas eu vou fazer agora porque eu acho que, como a que gente falou aí. de problemas da coluna, né? Sim. Quem anda de moto, por exemplo, ah. eu ando de moto já faz, acho que desde que eu peguei a habilitação, eu uhum. tenho a, a e B, uhum. a categoria A e B, mas eu sempre andei de moto, né? Eu tenho moto, né? Até porque Sim. eu moro em Mogi, não moro aqui em Suzana, então para eu vir é para cá fácil, é Mais fácil, mais rápido, né? Um, tem motoristas de aplicativo que só andam de moto, uhum. fazem entrega. O que, que pode causar na coluna de quem anda de moto, né? Aqueles impactos, eu sei que tem muito. Sim. É mais propenso a ter mais de uma dessas daqui que a gente citou, é. quais delas e como que é para quem anda de moto, os seus certo. conselhos. Legal. É, tem muita questão da vibração, né? Na moto, então... É, tem os impactos mais fortes ali, mas tem o impacto de você estar tá andando no, naturalmente e aquilo está vibrando, né? Então da, isso do asfalto. Do também. asfalto, é. as pedrinhas e tal. Não, não necessariamente você precisa cair num buracão ali para poder ter essa, esse machucado. E também tem a questão da posição, né? Porque quando você está na moto, normalmente você vai, vai dar uma, inclinar um assim. pouco mais, né? Então, pensando naquelas curvas da coluna, de novo, quanto mais a gente mantém essa, essas curvas, mantém o, o corpo mais ereto, né? cabeça em cima do ombro o ombro em cima do quadril, mais a gente vai estar tá protegendo, essas curvas funcionam para proteger a nossa coluna. Entendi. Então, se a gente faz essa posição, né, e, e ainda com a vibração, você vai estar tá desprotegendo a coluna e ainda tendo esse impacto, tendo essa vibração. Então, o risco de machucar, principalmente o disco, por exemplo, é muito grande, uhum. né. E aí, machucando o disco, você vai ter uma, uma diminuição da absorção de impacto, aí você Deixa mais suscetível a lesionar o, a próprio, o próprio osso, uhum. né? E aí, por aí vai, né? Vai encadeando então, é várias lesões. Então, a, a postura, né? Isso, conseguir manter o máximo possível. É legal a gente, é, atividade física para fortalecer, né? Essa região de abdômen, região da lombar, de glúteo. Porque aí, mesmo que você tenha essa vibração, tem esses impactos, a musculatura vai estar tá protegendo ali um pouco mais essa articulação. Entendi. Né? Bacana. A gente vai então chamar um rápido intervalo, a gente volta para o terceiro e último bloco, para falar então de cuidados aí do dia a dia que a gente tem que ter para melhor saúde da nossa coluna, né? A gente volta então daqui a pouco com o Luiz da clínica Toque de Cura. Até já! Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira ao vivo às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Voltamos então, pessoal, terceiro e último bloco desse segundo episódio aqui do nosso podcast Toque de Cura, né, com o Luiz Eduardo. É, a gente já falou um pouco sobre doenças, é, doenças não, né, problemas, né, Sim. escoliose, é, falamos de hérnia de disco, falamos de bico de papagaio. É, agora a gente vai falar um pouco também sobre os cuidados né, diários que a gente tem que ter com é, a nossa coluna né o esporte já é uma coisa que a gente tem que sempre ter no dia a dia né sim. é bom sempre lembrar mas eu queria entrar um pouco no assunto de cuidados ao dormir né uhum. a gente vê muita coisa da gente falar é, de dormir com travesseiro entre as pernas ou então dormir com tra... apoiar as pernas num travesseiro qual que é o mais correto mais aconselhado os dois são sim sim Muita gente tem dúvida também de travesseiro, de colchão, que Verdade. material, que, hum. né, que altura e tal. Isso é muito pessoal, não, né? Eu, eu brinco que assim, o que está que fazendo você dormir bem é o que uhum. né, é o material bom, né? É, se é de mola, se é de espuma, material de travesseiro, isso não, não influencia tanto, né? Mais do que isso é a nossa posição, a nossa postura mesmo ao dormir, né? Então, de barriga para cima e de lado são as duas posições melhores, né? É, de bruços nunca é legal, porque você vai torcer o pescoço, né? Você não vai deitar com a cara assim. É. Né? Você vai torcer o pescoço e isso já causa algumas torções na coluna. Na maioria das vezes, essa pessoa vai dormir com a perna levantada também, né? Hum. É, a própria gravidade já vai ficar empurrando a coluna para baixo, né? Principalmente se o colchão for mais macio. Então, isso já também altera todas aquelas curvas da coluna. Enfim, de bruxo não é legal. <risos> é, é claro que é um hábito, isso a pessoa não muda da noite para o dia, mas é legal a gente aí mudando, né? Então, sempre né? de barriga para cima ou, ou de lado? Ou de lado, isso. Certo. De barriga para cima você pode colocar um travesseiro atrás dos joelhos, né? Para um, flexionar um pouquinho a perna e aí isso dá um alívio ali para a coluna, principalmente para a coluna lombar, né? É, e de lado você pode colocar um travesseiro, um, um edredom, um rolinho assim entre as pernas, entre os joelhos, né? flexionar um pouquinho também, trazer o joelho um pouquinho mais para cima, né? É, isso também ajuda a dar uma relaxada ali, principalmente no quadril. E pensando em manter essa posição neutra da coluna, né? Então, o travesseiro, ele precisa ocupar um pouco mais esse espaço para você não ficar nem com a cabeça muito baixa, nem muito alta, uhum. né? Se você dormir mais de barriga para cima, esse travesseiro também não pode ser muito alto para você não ficar muito com a cabeça levantada, Entendi. né? Sempre pensar naquela linha da cabeça, do ombro e da e do, quadril, do quadril, né, manter aquilo ali sempre uhum. alinhadinho, né, que lógico, as pessoas vão se mexer, vão Sim. mudar de posição e tal, mas pelo menos passar a maioria do tempo numa posição um pouco melhor, né. Entendi. Seja ao dormir ou em outras atividades que a gente vai comentar é, aí ainda. As né? outras atividades que eu separei, né? ao, ao lavar louça, né, que às vezes a gente fica muito assim, né, Isso. ao cozinhar também, né, uhum. é, como, é, não tem muito, muito segredo, né? Mas lembrar é. da postura, né? Exato, você... a chave é a consciência mesmo, uhum. né? Então, a auto-observação ali para poder ver... será que eu tô numa posição correta? Né? Às vezes a gente tá só concentrado no que a gente está fazendo e não se concentra muito no, no corpo, né? Uma coisa que é legal na, no lavar louça, é, lavar roupa, fazer comida e tal, é você colocar algum apoio pro pé, né? que ah, não vai tá. dar pra gente mostrar, mas... Quando você estiver em pé, coloca ali um, um baldinho, alguma coisa mais ou menos dessa altura, assim. Porque quando você é, levanta um pouquinho da perna, você consegue manter uma postura um pouco melhor. Levantar é. só uma delas, Só diz. uma, exatamente. E ah, você tá. fica com, a, com uma totalmente reta, né? E a outra você levanta um pouquinho e apoia ali em cima. Isso naturalmente vai fazer com que você já fique numa postura um pouco melhor. E aí você vai trocando, alternando as pernas ali, vai cansar uma e tal. Mas aí você cansa mais as pernas do que a própria coluna. Entendi. Né? Uma coisa que a gente fala sempre é que a coluna não foi feita para fazer força. Tá? É, fazer força você faz mais com as pernas, com os braços. Então você vai pegar um peso no chão, por exemplo. Quando você faz aí esse movimento uma... e pega, né? detalhe também. É. você faz força só com a coluna. Então, tentar fazer mais um movimento de agachar mesmo, né? De, de colocar uma perna mais para trás para poder agachar e pegar esse peso, né? Uhum. Tudo isso ajuda também. Ajuda. Uhum. Legal. É... Cadeira com encosto também, né? Que eu queria comentar. A gente está com um banquinho aqui que ele não tem um encosto, mas é, é bem necessário. Eu, por exemplo, lá onde eu... Na minha casa, no meu quarto, tem uma, uma escrivaninha, uhum. né? E... Desde sempre, na verdade, eu tenho o que eu uso quando eu vou sentar lá, seja para estudar. E eu já falei várias vezes que eu vou comprar e <risos> reclamo, porque como é assoalho, né? Ah, aí sim. reclamo que vai riscar, se for cadeira. Sim, eu uso um banquinho de plástico, uh -huh. que deve ser péssimo né, para você <risos> ficar sentado. Uh -huh. Queria te perguntar qual, qual é a importância de uma cadeira com encosto, né? Sim. É. A cadeira com encosto, ela vai ser mais para te dar um um conforto, um descanso, né, para a coluna. Porque aí você, encostando nela, você deixa de ficar fazendo força o tempo inteiro, né? Porque a gente aqui nesse banquinho, por exemplo, a gente, se a gente não se controlar, a gente acaba relaxando, é. né? E, e o encosto, ele faz isso. Só que também não adianta ter o encosto e a pessoa sentar lá toda relaxada, né? Uhum. Ou sentar sem encostar, por exemplo, também, que acontece, uhum. né? É, a, as pessoas hoje em dia, elas passam muito tempo sentadas trabalhando, né? Então... Pode ser a melhor cadeira do mundo, o melhor encosto, que ela vai passar 12 horas, 10, 12, 14 horas trabalhando, ela não vai conseguir manter uma postura totalmente correta, né? Sim. Então, é tentar o máximo possível manter essa postura, mas sempre estar tá levantando também, tomando uma água, fazendo alongamento, é, a hora que perceber que está muito lá relaxadão, Dar essa, uhum. essa alinhada na postura, né? É um, um treino mesmo diário ali para ir voltando, né? Verdade. Mas o encosto é mais para dar esse descanso mesmo ali uhum. para coluna, né? Um, um guia também, de repente, né? Isso. Você... O ideal é você encostar mesmo, né? O, o glúteo lá atrás, né? Nesse encaixe. E a, e a coluna ficar retinha também, né? Porque às vezes você vai ter um encosto, por exemplo. É, acontece muito em carro, né? A pessoa tem um encosto, mas ela joga esse encosto lá para trás, por exemplo, né? Uhum. E aí ela vai ficar... Nessa posição, dirigir. Dirigindo, na né? é verdade, dirigir, né? Os cuidados. Porque a gente falou de moto, mas não falou da, do da carro, do carro, né? né? É, é. A gente é, também pensar nessa posição mais neutra possível, né? Então, tentar não ficar com o braço muito esticado lá na frente, né? Tentar deixar o volante mais ou menos nessa altura, uhum. né? É, o encosto também, né? Então, faz mais ou menos a posição que seria correta ali e regula o banco para isso, né? Não o contrário, né? Uhum. Você se adequar ao banco, né? Porque aí é onde você vai acabar machucando e principalmente quem trabalha com essas coisas, quem dirige muito. Uber, assim, né? Sim, exatamente, né? Então, é, tem uns encostos, né? Uns apoios lombares para poder dar uma sustentação melhor ali para a lombar. Não precisa ficar fazendo tanta força assim para ajeitar a postura. Esse próprio encosto já te dá um, um suporte melhor. Então, uhum. não tem algumas coisas para a gente usar ali também. É, últimos detalhes aí, uhum. né, no, você enviou naquele, naquela estudo lá das, Na apresentação. da... apresentação. Estudo da coluna lá. Uhum. É, tem a questão também de como amarrar o cadarço, né? Que vocês apontam lá que tem que se cruzar a perna e não descer para amarrar o cadarço. sim. Isso, por exemplo, parece uma besteira, né? Para quem está bem e vai fazer esse movimento, é, fala, não, mas eu consigo fazer, para mim é normal, né? Mas quando a gente tem uma dor, quando a gente está num, numa crise, num travamento ali da coluna, que aí a gente percebe o quanto aquilo <risos> pode estar tá machucando, né? Uhum. que você vai fazer não consegue, né? Então, o ideal é estar sentado, né? E cruzar uma perna em cima da outra para poder colocar a meia, colocar o tênis, amarrar e tal... Ou então, até se você estiver em pé, ao invés de você abaixar até o chão para poder fazer isso, você colocar o pé em cima de alguma coisa, uhum. de um banquinho, de um apoio ali, porque aí você não vai fazer tanto essa... É, Precisar descer tanto a coluna até lá embaixo, né? É, e como a gente falou, parece um, uma besteira, mas são detalhes do nosso dia a dia ali que... a Pessoa, por exemplo, dona de casa, né? Trabalho de casa machuca muito a coluna e às vezes a pessoa está fazendo, está com o corpo quente e tal, não está sentindo tanto, mas... Ela vai pegar um balde, ela vai passar um pano no chão, vai varrer, vai lavar louça, fazer fazer comida e tal. Tudo isso machuca muito. Então, é sempre a gente estar atento a essas todas essas atividades que parecem bobas uhum. ali, mas não não são, né? Carregar sacola também só de um lado, né? Tem que tentar sim, dividir. Sim, é bom porque aí você não... Até essa questão da escoliose, né? Do sim. desvio lateral ali da coluna. Muita gente fala, ah, tô com o um ombro mais alto que o outro e tal. E é muito comum mesmo disso acontecer. Então, todas essas coisas contribuem para priorar ou para melhorar quando a gente faz certo, né? Legal. Bom, acho que a gente chegou ao final. Quer comentar alguma coisa, Luiz, que eu não perguntei a respeito da, da coluna, desse assunto, que eu não tenha perguntado? Você pode falar? Eu acho que a gente falou bastante coisa legal aqui. É, e acho que uma das coisas que a gente sempre bate na tecla e, e ajuda muito em todas essas questões que a gente falou, né? Tanto das lesões, patologias da coluna e também nessas atividades do dia a dia, é a questão do exercício físico, ah, né, então é, a gente até brinca que o atividade física, atividade física, a gente fala, a pessoa não precisa ser atleta, virar atleta da noite pro dia, <risos> não, né, ela fazer um alongamento em casa já é uma atividade física, né. Correr, correr, pilates, musculação, é, natação, qualquer coisa que... O movimento é importante, né, principalmente para essas pessoas que passam muito tempo em uma posição só, que passam muito tempo sentadas, né? Então, a atividade física, ela faz parte até do tratamento, né? O objetivo nosso com as correções, com os ajustes, né? Que a gente chama, é exatamente deixar a coluna mais móvel, né? E se ela continua esse trabalho no dia a dia, isso vai acontecer de uma forma muito mais fácil, uhum. né? É, quem quiser conhecer mais da Toque de Cura, da clínica, o endereço qual que é aqui em Suzano? Aqui é Rua Baruel 544, ah, sala aqui 15. Ladinho. Isso, aqui de frente com a prefeitura mesmo. Tá, jóia. Pertinho. Chegamos ao fim então desse segundo episódio do podcast Toque de Cura. Quem quiser acompanhar também a... a... Tem rede social, Luiz? Tem a, a Toque de Cura? De... Tem, tem. É Toque do Instagram, toque de cura, underline quiropraxia. Certo, né? bacana. Então, quem quiser acompanhar mais sobre os tratamentos realizados lá, pode seguir o Toque de Cura nas redes sociais. E o podcast sai toda segunda-feira, às 4 horas da tarde. Você pode enviar sua pergunta, que eu vou estar repassando aqui para o Luiz ou para outro convidado que estiver aqui com a gente lá da clínica. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, pela audiência. Até a próxima!